Round one. Fight E aí pessoal, aqui é a Paloma Eu estou jogando nas Casuais E essa semana eu vou fazer um quadro Testando novos personagens Espero que vocês gostem Eu peguei a Mika A Mika tá de Mamãe Noel E como ela Foi aluna do Zangief Os golpes da Mika é bem assim Agarrão, ela tem vários agarrões Ó, ela acabou de dar um e o, ela canta também, que é bom, que enche o V-trig dela. E ela tem também bastante farofa, viu? Que pode dar. Que é muito bom. Eita! puxa vida. Round 2. Eu vou tentar recuperar nesse segundo round. Eita! Quem veio com a porrada. Dá uma voltinha com ele. Ele recebeu a peitada da rica. Não ficou feliz, não. De novo. <risos> Toma, farofa! Olha! Olha! Quem deu o chorico no momento certo? Calma. Vai pra lá. Essa daí você não gostou, não? Toma. Calma que eu não acabei. Vai, morre com os peitos dela. Fartou. Fartou. Fartou. Deixa eu cantar aqui. Fica quieto. Eu tô aprendendo, né, a fazer alguns golpes dela. Tenho uma certa dificuldade por não jogar com ela. Quem joga, comentem, por favor. Eu tô ficando tonta aqui, ó. Não tá fácil. <risos> Vamos rodar um pouquinho. De novo. Não! Meu, você tá parofando, cara. Também... Segura é essa. E seja feliz. <risos> you win. Round one. Fight. Vai, deixa eu encher aqui. Meu poder. Vai pra lá. Eita que porrada, na hora que eu pulei Sai, toma minha farofa E a bundada E fica quieta De novo Eu vou caçar o meu pigope. Coloquei sua coluna no lugar e desce já as tá notas marofa. <risos> A Mika também tem o um agarrão de cima, mas eu não tô conseguindo dar. Preciso treinar um pouco mais com ela. O Ken tá sendo muito cruel. Calma! Ainda bem que. <risos> Nas, nas casuais não vai o um ponto né senão tá perdida já tinha descido de liga desse jeito <risos> uh! Uh! segura essa parofa! segurando De novo Tô quase deixando ele todo Ah, deixei Ele não defendeu Então, uma giratória Ele tem que ficar esperta Puxa vida, eu não acredito Vai, morre aí Quase que eu vou Vai, Mica, Vamos Bem, não pai. Puxa vida de novo. Esse jeito vai me deixar tonta. Teve jeito. Tchau, Mica. Agora é o desempate A nega Não vem não, quem? Okay. você tapinha Vai ser perninha Minha, você tá querendo me deixar aqui nesse canto Não dá, né? Puxa vida, vai me deixar todo de novo? Quase que eu não, não ia conseguir segurar ali. Vai. Venha segurar ele de novo. Não consegui. Meu, esse seu golpe tá demais, né, Ken? Ah. Não era pra eu ter pulado. Mas tá difícil aqui pra conseguir essa vitória com tudo isso de sangue. Tem que prestar atenção. Vem. Calma. Ó, deixa eu colocar você no lugar, vai pra lá. Olha o tapinha. Vai você sozinho. É a minha vez. De novo? Calma aí. Onde saiu? Não consegue, né? Ele perdeu a maior oportunidade da vida dele de chegar perto da Mika. Vai fazer que o quê? Pessoal, obrigado de ter nos acompanhado até aqui. É, não foi fácil jogar com a Mika, então quem joga com ela, deixe dicas nos comentários. Muito obrigada. Então, é, quem puder também, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!